Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui também, tudo bem, com esse meu programa pela Vibe Mundial. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito, sabe do quê? Eu vou falar sobre traumas, bloqueios, e sobre como você percebe os traumas que você tem, se você tem consciência de todos eles ou não, o que que acontece? Ah, às vezes as pessoas pensam que nós adquirimos traumas só na infância, nos registros que vieram da família, ah, nas situações adversas, ou alguma coisa muito fatalista, né, Jean? Tipo assim, um acidente de avião, aquele susto, Uh, um choque traumático que a gente chama, porque foi perseguido por um ladrão, tomou um tiro, mas graça não morreu. Um isso é um trauma. As pessoas às vezes pensam que tudo isso pode virar um trauma ou vira uma consciência de preservação. E às vezes pensam também e o trauma só vem da infância ou da adolescência, né? que são choques que vieram naquela fase. Mas não é assim. Nem tudo é trauma, nem tudo é bloqueio. Por exemplo, você ficar numa zona de conforto não é um trauma. É acomodação por uma insegurança que foi passada como informação para você, mas não como uma informação traumática, mas como uma informação que o mundo é assim. O mundo precisa de pessoas que sejam mais realistas, que sejam mais precisas, que precisa de pessoas bem mais uh, voltadas, né? A, a realidade e, e porque você precisa fazer assim Ou alguma coisa que você pega nojo né? Uma coisa nojenta Aí, não é trauma É uma rejeição É algo, né? Nós estamos comentando aqui sobre algumas pessoas Que às vezes a gente tem, enfim Independente de quem seja Mas às vezes são pessoas que, que muita gente gosta, né, Jean? Uh, isso da família, seja de quem for, de amigos, não amigos da gente, né? Mas amigos dos amigos, porém, eu não, eu não consigo gostar daquela pessoa, eu não consigo olhar para aquela pessoa, não consigo ver aquela pessoa com bons olhos. E o que que acontece? Uh, é um trauma? Não. É uma rejeição energética é uma rejeição que às vezes é até inexplicável, porque eu digo assim Poxa vida, eu queria tanto conversar né, com aquela pessoa, eu queria ver porque que eu, eu ouço a voz da pessoa, aquilo já me incomoda. Eu vejo a pessoa, eu, eu procuro me distanciar, porque eu não quero ser grosseira, ainda mais eu que sou super autêntica, né? Então eu preciso, assim, naquela hora pôr a máscara que a gente coloca aqui, né, do, do da covid Todo, não, dá aquele sorriso frio, que não é o meu. Então, isso é uma rejeição, isso para várias circunstâncias. Outra coisa é você travar, travar de medo devido a alguma situação que veio na sua cabeça ou de algum. Alguma situação que está escondida e você não sabe, desconhece, mas é traumático. O trauma é totalmente diferente de uma energia adversa. O bloqueio é diferente de uma energia adversa. Muitas vezes, nós queremos desenvolver alguma Vamos supor, eu quero desenvolver um trabalho onde eu preciso usar a comunicação, que no meu caso eu sou boa de comunicação, mas é um exemplo, eu gosto de comunicar, eu falo, falo muito comigo sozinha na mente, no pensamento. Porém, quando eu vou me expressar perto dos outros, em grupo, que seja para duas, três pessoas, que não seja uma conversa de jogar fora, uma conversa habitual, mas seja uma conversa de transmitir alguma coisa, parece que tudo que dá um branco na cabeça tudo some, a garganta fecha. A voz sufoca, começa a tossir, dá mal-estar, a pessoa começa a ficar inquieta, começa a ficar ansiosa, dá sudorese, transpira nas mãos, nos pés. Isso é um trauma. Isso é um trauma em que sentido? de algum gatilho lá de trás. E esse lá atrás tem que ser na infância, necessariamente? Não. Esse lá atrás pode ser numa fase, escola, numa fase escolar ou até mesmo numa fase escolar já mais avançada ou familiar. Eu vou até contar uma coisa minha para vocês que é muito interessante. É tipo assim, eu sempre fui muito falante desde criança, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa quieta. Por exemplo, eu venho aqui, eu brinco, né, a gente conversa, com várias pessoas, brinca, tal, tal, tal. Esse é o meu jeito pessoal. É, é como eu me comunico. Porém, quando, porém as pessoas não conhecem o meu, a minha questão introspectiva. Pouco eu falo de mim, não sei se você já reparou. Já reparou já? É, eu sou introspectiva nisso. O meu introspecto, ele é muito analítico. Então eu preciso ter horas mesmo que eu conviva com alguém, eu não posso morar junto com alguém, porque o meu processo uh, introspectivo, ele é solitário, e quando eu me sinto solitária eu fico inteira, eu fico inteira em mim, hoje eu estou revelando uma coisa, né? eu sou muito quieta interiormente, mas a minha comunicação, ela vem através dessa introspecção analítica. É quando eu começo a questionar as situações, eu questiono a mim. Então, por exemplo, quando eu me encontro em grupos, eu não tenho sufoco, eu não tenho problema de expressar, de falar. Por quê? Porque eu consegui trazer para mim o questionamento necessário para desenvolver aquele tipo de comunicação. Outras pessoas, elas têm muito conhecimento, porque o meu negócio não é conhecimento, não. O meu negócio é uma coisa muito mais profunda que o conhecimento. É meu mesmo, né? Outras pessoas, não. Elas têm o conhecimento, mas na hora de expressar o conhecimento, é como se desse um apagão elas conseguem escrever, elas conseguem dissertar, elas conseguem por outros meios, mas não pelo meio das cordas vocais, não pelo meio, pelos meios da palavra. Então, nesse, nesses momentos onde eu me encontro sozinha, eu digo assim para mim, olha, Armin, você, meu nome é Arminui, quando eu falo comigo eu falo Arminui, né? Eu digo assim para mim, quando você não se sente bem na presença de alguém, Fique ausente daquela presença, porém, não esqueça de cumprimentar e dar um sorriso. Ah, mas Armin, o que é ficar ausente na presença de? É eu não me envolver em minuto nenhum, em segundo nenhum, na minha mente, na minha cabeça, que eu não gosto daquela pessoa, que eu não me sinto bem, a energia dela incompatível com a minha, porém, neutralizar neutralizar. Por exemplo, se você vê um cãozinho na rua brincando, você vai achar bonitinho, mas é neutro. Você vê, sabe, tudo que você vê na... na você vai ficar carregando com você? Não. É neutro. Assim, como você sorrir para alguém que sorriu para você de longe, que você nunca viu, né? Então, essa é a melhor maneira que, a, que nós temos na maioria das vezes, de não nos envolvermos e nem sermos mal com, com alguém. Isso é um trauma? Não! É uma rejeição energética física. Uma rejeição, às vezes, até de alma, às vezes, até de espírito. Mas não vai, não dá, não, não dá liga. Então, gente, existe muita diferença entre zona de conforto, trauma... Bloqueios, crenças, né? Crenças são outras coisas. E você realmente não, não ter empatia, não ter, você ter uma adversidade com aquela situação. Caso você queira saber mais, pode entrar em contato agora conosco aqui pelas ondas da Vibe Mundial, no 3171-0221 ou 3262 4490 bem pessoal daqui a pouco eu vou dar o número do meu celular para você do meu WhatsApp para vocês entrarem em contato e agora eu vou atender um ouvinte alô oi quem tá falando tudo bem Hamilton é meu nome é Armen rejeição de mas é geral isso? Oh, é, quase, é altíssimo isso É muito alto, a rejeição é muito alta ah, você, Mas peraí, eu preciso entender melhor Você se rejeita As pessoas Ah, entendi agora Você é rejeitado pelas pessoas Mas você trabalha hoje? Tá ah, Me diz uma coisa Você tem dó de você? A palavra é dó mesmo mas eu, eu digo assim, você, isso, isso te dá uma sensação, Vai, vamos mudar a palavra, de autocompaixão, você fica revoltado, né? A, a fé em Deus é assim, quando Deus faz alguma coisa que a gente acha que Deus fez, a gente tem fé. Quando a gente acha que Deus não fez, a gente perde a fé, entendeu? Porque é uma convenção, não é uma realidade, é um hábito de criar alguma coisa que você diga, tenho fé e eu vou buscar lá naquela pessoa quando eu preciso. Naquele ser, naquela, sei lá. Mas enfim, vamos falar o que é que acontece com você. Você tem outros irmãos que eu percebo. Eu sei, eu ia falar isso aí. Tá. Você não é o filho caçula não, né? Ah, tá. Você tem... Vocês são em cinco pessoas na família, irmãos ou não irmão. É. É, minha irmã, mãe. Tá, quatro ou cinco? Tá. Tua mãe teve algum aborto antes de você? Depois de você? Tá, é natural mesmo que eu tô perguntando. Então, seriam um cinco mesmo, né? É. Quando tua mãe ficou grávida de você... Eu vou fazer uma pergunta meio capciosa, tá? Tá. Ah. Quando sua mãe ficou grávida de você... Ela estava com algum problema em relação ao, ao marido, ao casamento? Ah, tá aí. Ah, então, quando a sua mãe... Deixa agora eu te falar o que eu percebi nisso. Pois é. Você criou uma revolta muito grande dentro de você. E a sua mãe te rejeitou e ela jogava de volta para você aquilo que ela sentiu. Por quê? Porque quando o seu pai se relacionou com a tua mãe... Você foi concebido naquele momento. O seu pai estava alcoolizado. Não, você não sabe. Eu, eu que estou falando que eu percebo. Mas eu não estou te perguntando. Eu estou falando para você. Mas eu sei que não estava naquele momento. Ele não estava bem. Eles dois não estavam bem. Porque ele estava ele tava muito dentro desse sistema, entendeu? E a sua mãe estava rejeitando ter uma relação com ele, entendeu, Hamilton? E aí, ela engravidou. E quando ela engravidou, ela engravidou dentro de um processo, dentro de um procedimento, de, um, de uma qualificação de rejeição. É, não, de rejeição da gravidez, da relação, do teu pai. De tudo isso. Dá para perceber que você tem esquizofrenia. Então, quem tem esquizofrenia tem dificuldade de se relacionar com mulheres. É, tem toda. Olha, vamos fazer uma coisa, não dá pra gente nós ficarmos falando aqui. É, vamos fazer uma coisa, vamos dar oportunidade para outra pessoa. E se você quiser, me procura no consultório, tá? Eu trabalho com isso, é muito bom o meu trabalho, tá bom? Eu vou dar o número do meu consultório, do meu celular. Então o pessoal anota, porque é um caso muito sério esse. É muito difícil conviver. Né, com uma pessoa que tem esses procedimentos. É difícil para a pessoa aceitar ela mesma, né? Eu trabalho com esquizofrênicos, com pessoas que têm esquizofrenia, e é muito difícil mesmo. Então, o número do meu consultório é 11, eu estou em Santana, São Paulo, 11, 9 5250 9 5250 Normalmente, as pessoas que têm esse tipo de problema, esquizofrenia, de algum tipo de transtornos, né? tem muitos transtornos, sabe? Transtornos de impulsividade intermitente. Mas tem muitos tipos de transtornos, transtornos seríssimos. E esses transtornos eles levam a hábitos muito individuais, a pessoa se fecha muito e ela não consegue se solidarizar nem com ela, mas ela só vê temor nos outros, ela só vê dificuldade em lidar com os outros, porque a dificuldade está dentro dela, então elas têm um. Tem momentos de surto Onde a pessoa se desorienta Tremendamente ela, ela não consegue Ela precisa correr, ela precisa fechar Ela precisa se abrir Ela precisa fazer uma série de coisas Naquele momento E, e, e ela, ela Cria um mundo De fantasmas Dela Para lidar com esses fantasmas E ela não consegue Então é um trabalho muito muito, muito cauteloso, é um trabalho muito difícil, é um trabalho realmente, e, e normalmente, Jean, o pessoal que está aí também para ouvir, esses tipos de transtornos, eles vêm durante a gestação, que já atinge toda uma rede neural, sabe, partes dos neurônios, e atinge também o um instinto o instinto de preservação e de ataque. A pessoa se preserva para não atacar, mas quando ela surta, até no bipolar, sabe? Quando ela surta, ela precisa atacar, porque vem um instinto animal. Então, eles se blindam de uma certa forma, eles se seguram de uma certa forma, e muitas vezes precisam até de medicamentos, porque senão a coisa piora. Eu não estou falando de psicopatia, mesmo porque, até a psicopatia, tem, vários, uh, tem, tem uh, vários, vários tipos de psicopatia. O pessoal pensa que psicopata é só aquele que mata, não sei o quê, e não é. Pessoas que você conversa no dia a dia Pessoas que você lida até com você mesmo Muitas vezes é uma psicopatia muito, uh, muito escondida Muito presa dentro de você Por exemplo, às vezes até você não falar Você se calar Você sabe se contorcer interiormente Pode ser uh, Os transtornos são muito fortes Nós temos desde traumas pequenos, facílimos de tratar que às vezes são os mais difíceis assim como nós temos às vezes dentro de um mundo aberto e a pessoa quer se fechar porque o mundo é muito grande para ela você quer saber mais? entra em contato comigo o meu whatsapp é 11 9 9675 5250 11 9675 9675-5250, estou à sua disposição. Vamos ter horário mais para o final da semana que vem. E assim eu quero estar sempre com vocês. Na paz, luz e harmonia. Gratidão, gratidão, gratidão.